É uma alegria poder mais uma vez participar dessa edição da Casa Zadok e de maneira especial, é, depois de ter ouvido tantas coisas de tanta gente, a responsabilidade, não tenha dúvida que ela fica um pouquinho mais tensa, né, e eu estava conversando com o Luiz, né? o Luiz me deu um alento ontem à noite, eu estava ouvindo os pregadores, falei, Luiz, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí ele falou assim, rapaz, nem todo mundo gosta de picanha, de salmão. Tem hora que a gente sente falta do feijãozinho com arroz. Né? E às vezes o feijãozinho com arroz faz um bem danado. E aquilo me consolou e quando eu fui almoçar, eu, eu estava, já estava bastante satisfeito, tanto no, no, no, no emocional, no espiritual, mas também comi um pouquinho. e Eu falei assim, eu vou ver amanhã com sal de fruta eno. Para ver se eu dou uma limpada, tá? Para terem que receber mais hoje à noite. <risos> Amém, queridos? Então Vamos a Deus por isso. Obrigado, Luciano. Obrigado, Kelly. Obrigado, Lisa. Família de aliança, né? Mas é aliança de verdade, é aliança de amizade. Né? A gente tem tem amigos que permanecem na vida da gente por muitos anos e Deus nos uniu em amor, né? É, são uma família que é minha família, tá? Gosto de mim, vai descer. Né? Que o Luciano e a Kelly casaram minhas duas filhas né? com a agenda louca que eles têm. Minhas filhas são apaixonadas por eles. né? E quando elas estavam para casar, com bastante tempo de antecedência, a mais velha falou: Pai, eu quero que o Lu e a Kelly estejam no meu casamento. Fazendo casamento, Ela falei: Olha, hora e deu certo. <risos> Né? E aí quando mais nova falo assim, Edu, quero perder também, pai Então, sabe, vamos vamos, vamos fazer isso Então eles tiveram a oportunidade de ter isso né? Depois Deus nos presenteou Minha filha Caçula foi para a E no mesmo período que o Israel foi para lá né? E eles tiveram um tempo juntos, estudaram E quando o Israel estava namorando a Priscila, ela vinha de fora E aí para não ficar na mesma casa que o Israel, Ela dormiu algumas vezes na casa da minha filha então, assim, existem laços de amizades profundas Que vão além do altar E é isso que me deixa à vontade Além de amar essa casa né? Essa é a minha casa, amo estar com vocês Estar com a comunidade de alcance Tudo que Deus tem feito nesse lugar Sabe, fico realmente muito agradecido a Deus Por tudo que Deus tem feito nesta casa E através desta casa e através desse ministério Eu estava fazendo conta E das dez edições, eu estive em nove edições Né então, eu fico feliz. Né? Ok, que eu, algumas delas eu sentei para ouvir, não preguei. Né? Eu estive nela. <risos> né? A gente não vem à casa de Zadok para pregar, a gente vem para receber. E se por acaso, né, é, aprove ao Luciano e a Deus, que a gente tem a oportunidade de ministrar, assim nós fazemos. Caso contrário, já faz parte da minha agenda anual. Né? Eu procuro saber quando é, e essa data é uma data que eu me separei para isso. Nas boas conversas de Van né? A Cris estava dizendo a mesma coisa Fala assim é, é impossível ficar sem vir A gente fica um ano sem vir Parece que dá abstinência né? E eu reputo esse Como para mim um dos eventos mais relevantes De liderança E de, de relacionamento de pastores Que eu conheço E agradeço a Deus o privilégio de poder estar aqui hoje né? Com a responsabilidade da palavra E com muito temor Depois de entregar bocote né? <risos> É, abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus 12, 1. Portanto, visto que nós também estamos odiados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço, ou todo peso, e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, está sentado à direita do trono de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra aqui nesta manhã, a tua palavra como uma semente, ela encontre um terreno preparado, com expectativa, para receber esta semente. Eu declaro, Deus, que esta semente não será roubada. Esta semente não será sufocada. Esta semente não será distorcida. Mas esta semente, que é a tua palavra, encontrará um coração adubado, preparado uma terra fértil. E ali será agasalhada, será acomodada, e produzirá os frutos para o qual está sendo lançada em nome de Jesus. Faça um ato profético assim, o meu coração... É uma terra fértil. É e eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, vai encontrar lugar para produzir segundo o propósito do Senhor. Amém. Tá. Eu gosto muito de, um, um dos meus temas preferidos de ministrar é sobre propósitos. E uma outra forma de você descrever propósito é carreira. Né? Aquilo que Deus te estabeleceu, aquilo que Deus te criou Em algumas outras edições da Casa de Adoc Tem falado bastante sobre esse tema né? O fato de que nós nascemos por causa do propósito E no propósito está a nossa provisão E eu creio muito nisso e tenho vivido isso ao longo da minha vida Como uma experiência pessoal e também como um líder que treina líderes eu tenho visto que todas as vezes que nós estamos dentro deste propósito, dentro desta carreira proposta, é isso que o Hebreu, o Augusto está dizendo, quando nós estamos dentro desta carreira proposta, tudo na nossa vida funciona, ainda que venham lutas, ainda que venham dificuldades, tribulações, que fazem parte até para nos aperfeiçoar, as coisas funcionam, então no propósito está a provisão, Gosto da frase de um escritor que diz o seguinte: para todo o propósito de Deus, feito segundo a vontade de Deus, nunca, nunca faltará a provisão de Deus, Amém. né? Então, para todo o propósito de Deus, feito segundo a vontade de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Eu quero agora mudar esta frase para carreira: <risos> para toda a carreira proposta por Deus. Quando feito segundo a vontade de Deus, ainda que haja dificuldade e luta, nunca faltará a provisão de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar. Esse texto, ele me chama muita atenção e de fato o que me, me, me, me impactou para começar a falar foi essa palavra carreira. E aí eu me reporto, né, a parte onde Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24, descreve a carreira dele. Eu gosto muito dessa expressão Ele diz assim, porque em nada Eu tenho a minha vida por preciosa abro blaspa Não vale a pena viver A Escola está dizendo assim Não vale a pena viver Se eu não cumprir Com alegria A carreira que me está proposta O que é que Paulo está dizendo? Que a razão pela qual vale a pena viver É cumprir uma carreira sem esta carreira, a vida é inútil. É meramente acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta, e dormir e acordar de novo. Ou seja, não há sentido em viver se não estivermos dentro de uma carreira proposta. O que nos faz tornar felizes, não é o que temos, mas é o que fazemos dentro desta carreira. Ouvimos inúmeros pregadores desse altar dizendo isso que a nossa realização não está nos resultados da nossa carreira, mas a nossa realização está na obediência da carreira. Por ter vindo de uma origem bem tradicional, e ter tido uma experiência forte com o Espírito Santo no meio da jornada, eu nunca consegui definir se eu sou tradicional ou se eu sou pentecostal. Eu costumo dizer carinhosamente para os amigos mais íntimos Que eu sou batista, só estou, tradicion... só estou pentecostal né? Eu sou batista, só estou pentecostal E um dia eu tentando definir com Deus Eu falei, Senhor, o que eu sou? O que, é que o Senhor quer que eu seja? O Senhor quer que eu seja tradicional? o Senhor quer que eu seja pentecostal? Eu falei, não filho, não quero que você seja nem tradicional, nem pentecostal Eu quero que você seja obediente porque se você for obediente, na hora de pregar como batista, você prega como batista. Se na hora de fluir no Espírito, você flui no Espírito. Então eu decidi ser obediente. Está certo que a maioria das vezes eu sou batista. Mas é por obediência. Ou mesmo por formação. Amo a igreja que me formou e estou muito grato. Por todo o depósito que esses preciosos irmãos e pastores fizeram na minha vida. E foi no meio desses irmãos maravilhosos que eu descobri a minha carreira. Não, nunca pensei que teria um, uma caminhada cristã eu construí a minha vida para que eu pudesse ser um mantenedor relevante da obra de Deus. Por ter nascido numa comunidade pobre e Deus ter me abençoado muito ao longo da minha jornada, a graça dEle foi sobre a minha vida. E a gente conseguiu... É, construir alguma coisa no mundo material, e aos 38 anos de idade, nós estávamos muito bem, muito bem financeiramente, e como um, um, um bom cristão, eu falei, senhor, eu vou trabalhar até os 40, depois dos 40, né, a gente faz aqui esse plano da gente, né, e Deus meteu a mão na minha vida aos 38, e falou, não, é do meu jeito, é agora aos 38, né, e foi aos 38 anos de idade que me mudei para esta cidade, para começar aqui, a ser discipulado na vida ministerial, e louvo a Deus. Pelos meus mentores e pastores que passaram pela minha vida também nesta cidade. E eu, eu, eu, eu descobri uma carreira, eu descobri uma vocação. E, e eu vou dizer para você, sabe, a minha alegria, como diz Paulo, está em cumprir essa carreira. A minha felicidade está em cumprir essa carreira. Esse gelo quem pergunta, pastor, mas o senhor ganha hoje o que senhor ganha, eu falo, assim, nem de perto. Mas como diz o apóstolo Istermínio, eu descobri algo, tem coisas. Tem coisas que só milionário e missionário vive eu não tenho dinheiro para comprar um iate, mas esses dias eu fui passear de iate quando eu era empresário eu visitei três nações como pastor eu visitei 48 nações eu estou no meu hotel que eu não pagaria com o meu dinheiro não, sabe por que, é que eu estou te contando isso? é para dizer para você que no propósito a provisão, a alegria e vale a pena. E vale a pena. E vou dizer para você, não é sofrido. É difícil. E não é para frouxo. É só isso. É doloroso, mas é gratificante. E eu creio que o que o Paulo estava tentando nos transmitir a respeito da sua própria vida, é que ele está dizendo assim, só vale a pena viver, se eu cumprir a carreira que me foi proposta, mas com uma condição, com alegria. E eu descobri que a alegria não se dá porque as coisas estão bem. A alegria se dá porque no propósito você tem provisão. A alegria, a alegria não está no fato de que você não tem problema A alegria está no fato de que mesmo mediante ao problema Você consegue ser alegre porque você não está só Essa alegria não é algo que você externaliza Mas é algo que está dentro de você Ainda que seja um culagre, mas tem alegria até no sofrimento do evangelho Eu preferi, eu digo eu acho que eu prefiro hoje Viver as lágrimas Com a alegria interior Do que viver a alegria Sem lágrimas fora do propósito No propósito toda toda provisão Nós nascemos por causa dessa carreira Nós existimos por causa dessa carreira A razão pela qual você veio ao mundo é esta carreira Quando você nasceu foi determinado Não estou falando sobre a destinação Mas quando você nasceu foi determinada uma carreira para você. Podemos pegar o texto ali de Jeremias, capítulo 1, onde ele diz assim, sabe Jeremias, antes de você ser formado, eu já havia te estabelecido como profeta entre as nações. Eu descobri, com base nesse texto e em tantos outros textos, que primeiro Deus tem um propósito, primeiro Deus tem um desejo, depois Deus cria alguém para cumprir esse propósito. Primeiro Deus estabelece uma carreira, você vai ter esta carreira. Depois Deus cria alguém para cumprir esta carreira. Nós existimos por causa desta carreira. Amém. Glória a Deus. E o aos hebreus, nesse capítulo de número 12, ele vai falar algumas verdades. Mas como eu gostei bastante da maneira tão linda como o Hernando Dias Lopes apresentou o assunto, eu vou copiar ele. Com a permissão de vocês, eu vou voltar esse texto no final da minha mensagem. Amei aquilo. <risos> ele estava dizendo assim, isso aqui é só um pretexto, para pegar o que eu quero e depois eu termino com ele. Esse texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, na Bíblia da maioria de nós, ele está separado por um, por, por um título. Na minha Bíblia ele está separado de Hebreus 11 para Hebreus 12, Deus corrige seus filhos. Mas quando você começa a ler a Bíblia, nós não devíamos... Fazer este intervalo Entre Hebreus 12 Entre Hebreus 11 Capítulo de número 40 Para Hebreus 12 capítulo 1 Porque na verdade é uma sequência E você vai entender melhor Hebreus capítulo 11 Todo Hebreus capítulo 11 Ele vai se tornar mais claro Para você e para mim Quando nós, entender, quando nós entendermos O que é que o Hebreus capítulo 12 1 e 2 está dizendo Então vamos a Hebreus capítulo 11 o Hebreus capítulo 11, ele está dividido em alguns, para mim, na minha interpretação, ele está dividido em algumas verdades. Primeira verdade de Hebreus capítulo 11. Você conhece Hebreus capítulo 11, onde vai falar sobre a fé e a corrida de cada um, o trajeto de cada um, a carreira de cada um. E ali, meio que como uma ordem cronológica, o autor dos Hebreus começa a descrever aonde cada um fez no seu tempo. E ele vai começar ali por Abel e vai embora. Então ele vai descrever a história dos heróis da fé. Aqueles que vieram para um trecho, para uma carreira e a cumpriram. Entretanto, a primeira verdade de Hebreus capítulo 11. É que em Hebreus capítulo 11. Nós somos determinados a cumprir uma carreira e existe uma condição para ela. A condição para que você cumpra o seu a sua carreira, assim como esses homens que antecederam a nós, é a fé. E eu gosto da expressão, a fé, ele é um firme fundamento das coisas que você não vê. Hein? Ele é o um firme fundamento daquilo que você ainda não entendeu, mas você crê. Fé não é tentativa. Fé é uma convicção interior de um propósito, de uma carreira que você não entende muito bem mas você sabe que você nasceu para ela, há um testemunho interior, quando não há profecias que vão concordar com isto, quando a voz de Deus não é nítida, mesmo assim, você tem aqui dentro uma impressão do Espírito para que você nasceu. Agora o que me chama atenção nisso, é que você vai descobrir na história de todos os heróis, todos, sem exceção, descrito em Hebreus capítulo 11, é que eles não sabiam muito bem aonde ia dar o chamado. A primeira verdade sobre Hebreus capítulo 11 é que a nossa carreira ela não será compreendida plenamente nós só precisamos vivê-la em obediência e a fé é andar em obediência sem ter muita clareza de tudo mas numa convicção absoluta deixe-me passar alguns dos heróis da fé a Bíblia diz que Abel teve melhor oferta, a sua oferta foi maravilhosa, e por causa disso, e por causa disso, a sua oferta fala até hoje. Queridos, quem ensinou Abel a ofertar? O que, que era oferta para Abel? Você não parou para pensar? Adão, Eva, e a coisa não estava muito boa, e até onde se sabe, eles não ofertaram nada. E agora tem ele ali. Eu não posso dizer para você quem foi que ensinou ele. Eu posso dizer para você uma coisa. Eu acho que a impressão que eu tenho, e essa é a diferença entre Abel e Caim, é que foi colocada uma impressão no espírito de Abel. E Abel decidiu fazer uma oferta porque não havia antecedente de ensino sobre isso. Então foi algo pela fé, uma impressão, algo que Deus se agradou. Qual foi a diferença entre Abel e Caim? É que Abel deu uma oferta de algo que veio no seu espírito e ele se agradou em fazer. Qual o problema de Caim? É que Caim não tinha essa mesma impressão. E para não ficar mal na fita, quis dar uma oferta também. A oferta de Caim nada mais é do que um, um, um jeito de dizer assim, já que meu irmão deu, eu vou dar também. E fica claro no texto, quando a Bíblia diz que Abel deu das primícias, mas Caim, ao longo dos dias, ou seja, ele já tinha visto o irmão dar, já tinha visto Deus aceitar a oferta, e na verdade ele fez alguma coisa para ser aceita diante de Deus, externamente, mas dentro dele aquela oferta não falava nada. A oferta de Abel para mim é uma oferta de fé. É uma oferta que não existe, pelo menos na Bíblia, uma origem pela qual ele poderia ter dado. Então, vamos passar daí para Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. E a Bíblia não fala nada a não sei uma coisa, ele andou tanto com Deus, tanto com Deus. Usando a minha versão, a minha interpretação, que uma hora Deus falou assim, sabe Enoque está mais perto daqui do que da terra, vou trazer ele para mim. E ele decidiu levar Enoque. Mas por que Enoque decidiu andar com Deus? Qual foi o antecedente se os seus pais naturais se afastaram de Deus? <risos> Pela fé. Gosto da interpretação de Noé, sucessor da carreira, segundo Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que Noé, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não tinham acontecido. Prestaram atenção? Ele não sabia o que era aquilo ele não tinha a menor ideia do que era aquilo ele não sabia onde dar aquilo ele foi avisado, ele recebeu uma palavra de algo que para ele era inusitado, para ele era inédito para ele não era explicável mas ele entendeu que Deus queria aquilo e foi pela fé que ele construiu uma arca não foi por outra razão porque não tinha precedente não tinha nada que podia fazer ele construir aquilo se não fosse a fé Vamos passar para o patriarca Abraão. A Bíblia diz assim, Abraão. Teve uma conversa com Deus sozinho. E Deus falou, Abraão. Pega a tua turma. Vaza. Para onde Deus? Sei não. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando a gente é solteiro, você vai para qualquer canto. E vale qualquer risco. Quando a gente é casado é mais complicado. Quando é casado tem filho, pior ainda. Quando é casado tem filho, tem bens, tem, tem, tem, tem, tem um monte de coisa junto. É mais complicado ainda. Eu imagino, usando a minha imaginação santificada. É aquilo que eu imagino, mas não está escrito. Eu imagino chegando em casa e Abraão fala assim: véia, junta os trem que nós vamos embora. Bem mineiro. Pra onde, velho? Isso aí não. E mulher ama, né? Ama esse tipo de coisa. Ama. Ama arrumar coisa pra ir para não sei aonde, fazer não sei o quê. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Queridos, só a fé fazer um troço desses. Não tem como. Não tem como. Eu poderia caminhar aqui, para muitos outros heróis, sequencialmente, você vai descobrir que todos eles tiveram que tomar uma decisão de fé, para cumprir a carreira, não é que eles sabiam, não é que eles tinham entendimento, assim claro, não é que os passos estavam determinados, mas algo dentro deles dizia assim, eu nasci para isso, eu nasci para isso. E porque eu nasci para isso, ainda que não entenda plenamente todas as coisas, me cabe obedecer a esse sentimento. A carreira que nos foi proposta, sabe, nós não seguimos ela porque nós temos... Um passo, o um segundo passo, o um terceiro passo Nós seguimos porque nós temos convicção Eu estou absolutamente convicto Que aquele que começou a boa obra Há de concluí-la E guardar o meu tesouro até o dia final Eu estou certo Eu estou certíssimo disso Eu estou certíssimo disso Ao falar essa palavra Deus me traz na memória uma experiência de Abraão Deus assim, Abraão me traga, me entrega seu único filho, e você conhece a história, né? Abraão profetiza, subiremos, desceremos, chega lá em cima, aquela experiência com seu filho, pai, cadê o, o, o holocausto? Não, Fica tranquilo, Deus proveu para si, a história é muito linda, mas eu gosto como os escritores de hebreus, diz, ele vai determinar essa conversa de Deus com Abraão, e eu gosto da versão da imprensa bíblica brasileira, que diz é assim, e Abraão estava certíssimo, ele estava certíssimo que mesmo dentre os mortos, Deus ressuscitaria seu filho Ou seja, ele ia sacrificar e ele dizia, não estou nem aí, tem que obedecer, eu vou obedecer Mas meu filho volta comigo, não sei como, não sei quando, mas pela fé eu vou fazer Então é isso que eu estou tentando colocar A carreira, o primeiro ponto sobre a nossa carreira é que a nossa carreira, ela é determinada pela nossa convicção espiritual daquilo que Deus me chamou para ser e para fazer. E esta convicção, muitas vezes não tem muitos palcos, não tem muitos lugares onde você possa pisar nela, mas aqui dentro você sabe, é isso. É isso. Segunda verdade sobre o capítulo 11. É que eu não corro a minha carreira por aquilo que vejo. Eu corro a minha carreira por aquilo que eu faço. Minha carreira é determinada por aquilo que eu faço. Fé não é um, um, um sentimento para você contemplar. Fé é um sentimento para você agir. Não adianta você ter fé e não fazer nada. Não ter fé e não ter obras Na sua carreira Você vai ter que aprender a fazer coisas Mas como eu vou fazer? Aí você vai para o banco da faculdade A faculdade não te ensina a fazer Você vai para o seminário O seminário não te ensina a fazer Entende? Você vai para Para algumas mentorias E você não é ensinado a fazer Mas você sabe o que você tem que fazer E sabe o que eu descobri, queridos? Quando nada nesse mundo é capaz de te ensinar A como viver tua carreira Entre em Deus que ele vai te dar cada passo a fazer Eu acredito na mentoria e na estratégia humana Eu sou fruto de muita gente que investiu na minha vida Eu sou grato a eles Mas a maioria das coisas pela qual eu tive que pisar no nada Não é porque alguém me ensinou Foi porque Deus me pediu A fé é essa ação naquilo que você crê. Ou seja, não adianta você ter fé e acreditar que você tem uma carreira se você continua sentado, se você não faz nada, ainda que sejam pequenos passos, ainda que sejam pequenas atitudes, mas são as pequenas atitudes que produzem grandes resultados. São as atitudes de dar o primeiro passo, de começar, de fazer. Terceira verdade sobre Hebreus capítulo 11 é que cada um tem o seu trecho para correr. Cada um tem o seu pedaço. E nesse ponto eu quero fazer uma pequena dinâmica. Deixa eu pedir aqui por gentileza, pastor Sócrates, Marcelo e Lissa. Deixa daqui aqui por gentileza. É proposital os três nomes. Sócrates, fica por aí. Marcelo um pouquinho à frente. Lissa, um pouquinho à frente do Marcelo. Corre aqui, vem mais para a frente, mas um pouquinho, lista fica aqui. Deixa eu usar uma figura bem conhecida. Para mim, Hebreus capítulo 11 fala de uma corrida de bastão, uma corrida de revezamento. Aonde Deus entregou o bastão para Abel? Abel fez a sua parte e quando terminou a sua parte, ele entregou para Enoque. Enoque fez a sua parte entregou para Noé. Noé fez a sua parte e entregou para Abraão Abraão fez a sua parte e entregou para Isaac Isaac fez a sua parte e entregou para Jacó E foi sequencialmente um passando o bastão para o outro Para mim Bíblia, capítulo 11 fala da corrida da fé E vocês conhecem como é que se procede uma corrida Então aqui está Abraão, vamos pegar aqui Abraão, Isaac e Jacó Eu Escolhi propositalmente, são três gerações de adoradores <risos> Abraão, Isaac e Jacó <risos> e é muito proposital e intencional tá louco que o Marcelo não sumiu né? Agora imagina Sócio cumpriu a parte dele O Abraãozão cumpriu a parte dele Só que chegou um momento Nós estávamos conversando isso ontem Estávamos na, na... conversando isso ontem na mesa Chegou uma hora onde tem uma geração Que está surgindo Que nós precisamos empoderá-la Nós precisamos dar a ela O bastão Porque agora eles têm mais vigor, eles têm mais ânimo. Eles estão debaixo de uma nova revelação para esse tempo. E não adianta a gente ficar aqui como um dinossauro tentando resolver algumas coisas. Nada a ver com o sócio. Não, até porque... Até porque... Amo o estilo de adoração do sócio. E eu já estava ali em lágrimas. Eu sou chorão mesmo, né? Tá? Emmanuel, meu Deus... Eu ficava amanhã só falando isso. Né? Mas vamos, vamos, vamos pegar aqui a nossa. Afasta um pouquinho mais, me afasta um pouquinho mais aí. Tá? Vocês sabem como é que funciona a corrida de bastão? O Abraão vem correndo, faz a parte dele, há uma hora em que ele precisa passar o bastão para Isaac. Agora não vamos fazer isso na prática. Vamos lá. lá Abraão, corre, Abraão, corre, Abraão, entrega para Isaac. Errado. Volta. Tá errado. De novo. Abraão, corre Abraão, entrega para Isaac Errado Errado Última vez Corre Abraão, entrega para Isaac Errado Por que está errado? Porque não se pega o bastão parado Só pode pegar o bastão quem já está andando E aqui está um dos grandes erros da geração Que quer o bastão está sentado dizendo assim quando vem nunca nunca nunca porque na corrida de revezamento se você não tiver numa velocidade semelhante a quem vai te entregar você compromete a corrida não adianta ele correr bem se o Isaac está parado até ele começar a movimentar e chegar no ritmo do Abraão você vai perceber que quando Isaac recebeu o bastão, ele já estava andando, ele se ofereceu no altar como sacrifício, e por causa disso, pela primeira vez, ele ouviu a voz de Deus por causa da sua oferta, porque ele decidiu começar a caminhar. Não se tem relato de que até aquela ocasião, Isaac tinha ouvido a voz de Deus. Mas quando ele começa a se movimentar, porque há uma carreira que vai entrar na mão dele. Quando ele começa a andar, ele começa a se habilitar a receber o bastão para correr o seu pedaço. Então aqui vem uma advertência. Você entende que tem uma carreira? Está esperando a sua hora? Comece a andar. Comece a correr. E quando você estiver num ritmo semelhante ao que vai te passar o bastão, você está habilitado a receber. Até lá, take it easy. Share up. Fique quieto. Sabe, queridos, há uma geração hoje cheia de potencial, cheia de tecnologia, mas sentado, dizendo assim, quando chegará a minha oportunidade? Não vai chegar. Eu estava lendo o segundo corredor da corrida de revezamento ele precisa estar pelo menos ele só pode receber o bastão quando ele está a set, até 75% da velocidade do primeiro por isso que eles correm durante um tempo um ao lado do outro para que quando passar o bastão o ritmo não seja comprometido vamos tentar de novo correr? É que... É, vamos lá, lá, de novo, vamos lá. Nós ensaiamos isso ontem, tá? Vamos lá. isso. é desse jeito. Obrigado. Na carreira da fé, cada um tem o seu momento do bastão. Cada um tem sua corrida um dia eu fiquei surpreso quando estudei uma matéria no seminário sobre a idade que morreu os heróis da fé e eu descobri que os heróis da fé, eles não morreram quando pararam de ter relato a seu respeito sabe, eles passaram o bastão e continuaram vivendo você não entendeu Abraão ele não morreu quando passou o bastão para Isaac, quando a sua história terminou. Segundo alguns historiadores, me corrijam se eu estiver errado. Ele chegou a ver o seu neto, pela sua idade. Você não vai correr para sempre, mas a sua responsabilidade é saber qual o seu trecho de produtividade. Correr intensamente esse pedaço e depois acompanhar e ajudar a próxima geração. A correr o dela Ainda vivo Tem dinossauro ficando no altar E nunca quis passar o bastão E quando morrer, sabe, a corrida para A tua corrida Ela não termina quando você morre Ela termina quando o propósito de você correr acabou Ainda que você viva Ainda que você viva Outra verdade, a carreira não tem nada a ver com o resultado. <risos> Repita aqui, carreira, carreira não tem nada a ver, nada a ver. com o resultado. Se você pegar da história onde começa ali com Abel, em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Até você chegar em Hebreus capítulo 11, versículo 35. Do capítulo 4 ao capítulo 35, a Bíblia vai falar sobre os homens e mulheres que passaram pela carreira da fé e tiveram êxito, resultado mensuráveis. Até o 35 ele vai falar sobre isso. E fez isso e alcançou o bom testemunho E fez aquilo e alcançou o bom testemunho E pela fé pagar a força do povo Do fogo e alcançaram o bom testemunho Que se dirá de, sabe, de Jefté, de Gideão, de Baraque Homens que alcançaram bom testemunho pela fé Então você vai perceber Que de, do, do, do, do versículo 4 até o versículo 35 Ele vai falar de heróis Que tiveram seus resultados mensurados eram possíveis você saber qual era o resultado. Foram homens que alcançaram êxito na sua carreira. Mas me surpreende, a partir do versículo de número 36, a Bíblia diz assim: outros, presta atenção, agora passou a turma do êxito, outros experimentaram zombarias, açoites até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fim de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabra, necessitados, aflitos, maltratados. Abre parentes, dos quais o mundo não era digno deles. Pelos desertos dos montes, pelas covas, pelas cavernas da terra. Você vai descobrir que a carreira... Ela não é medida pelo resultado... Ela é medida pela obediência... Porque se você for... Espelhar a sua carreira... De Abel... No versículo 4... Até o versículo de número 35... Você vai ficar esperando, resultado, resultado, resultado. E você vai querer dizer que a sua carreira valeu a pena ser vivida por causa do resultado. Entretanto, a Bíblia nos deixa um alerta neste capítulo. Ele está dizendo, sabe o que acontece? Ainda que você não tenha resultado como esses outros, que morreram, que passaram, ainda que você não tenha resultado. Sabe, se você foi obediente no seu pedaço, ainda que não tenha muita história para contar, você será um homem e uma mulher diante de Deus, obediente. Eu me preocupo muito numa geração onde a impressão que se dá é que você só cumpriu a carreira se você apresentar resultados. A Bíblia está dizendo que esses homens, que não deram tantos resultados assim, a Bíblia diz que a respeito deles, a Bíblia abre um parênteses e diz assim, sabe, era um homem tão especiais, tão especiais, tão especiais, eu gosto desse parênteses, do qual o mundo não era digno deles. A nossa carreira não é mensurada, não é medida pelos resultados que nós temos. Ela, ela é medida pela quantidade de obediência que nós fazemos. Se Deus te levou para alguns lugares por causa de uma pessoa, vá por causa de uma pessoa. Larga o avivamento e vai para uma estrada deserta como Felipe foi. Porque não é o resultado. Se fosse pelo resultado, Filipe Felipe tinha que ficar onde ele estava. A carreira é feita pela obediência. Eu quero ainda falar sobre mais uma verdade de Hebreus capítulo 11. Precisamos correr bem a nossa carreira para não comprometer a corrida. E nem comprometer quem correu antes e não prejudicar quem vem depois. E esse tema está a partir do versículo de número 39, e eu amo, como encerra o capítulo dos Heróis da Fé. E aqui para mim... Está a cereja da nossa mensagem. Se você não tem sua Bíblia aí, abre o seu iPad, alguma coisa, mas por gentileza, fique atento nesses dois últimos versículos, 39 e 40. O que nós estamos dizendo? Que existiram homens que fizeram a sua carreira, do capítulo 4, ao versículo 4 ao 35, onde seus êxitos puderam ser contados. O 36, o 37 e o 38. Homens que cumpriram a sua carreira, alcançaram um bom testemunho, mas não tiveram tantos resultados assim. Ele vai falar sobre esses heróis que vieram antes da gente. Agora, o versículo 39, ele vai dizer o seguinte. E todos esses, os que tiveram êxito e os que não tiveram êxito. Todos esses, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Por quê? Porque havia Deus planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu vou dizer para você o que está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, sabe, Abraão fez a sua parte, e alcançou o bom testemunho. Todos fizeram boa parte, alcançou o bom testemunho. Os escritores hebreus têm a preocupação de dizer o seguinte, a carreira ainda não acabou. A carreira ainda não acabou. Ele está dizendo assim, essa turma que veio antes. Essa turma que veio antes cumpriu o seu papel. Cumpriu a sua carreira. Mas a Bíblia diz que todos esses que vieram antes de nós. Está falando de você e de mim. Embora não tenham feito a sua parte. Alcançado bom testemunho. Todos estes, eles... Não foram aperfeiçoados, porque Deus... Tinha a nosso respeito Algo superior Para que sem nós Eles não fossem aperfeiçoados O que a Bíblia está tentando dizer É que essa carreira não está completa Essa carreira depende do que você e eu estamos fazendo Essa é a hora Onde Deus nos confiou o bastão Onde nós estamos correndo o nosso trecho Onde é a nossa hora de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer E a minha pergunta é Você está fazendo O que você está fazendo Está comprometendo a corrida de quem veio antes está prejudicando Judicando a corrida de que vem depois Se você não está correndo Você está comprometendo A Bíblia diz que eles estão lá em cima Com a expectativa dizendo Gente, corre, corre, corre Porque eu preciso ser aperfeiçoado Se vocês não fizerem a parte de vocês Eu não serei aperfeiçoado Ó oh, geração do ano 2019, 2020, 2030 Ó oh, geração do ano 2010 Ó oh, geração, corram, corram, corram, corram, corram, corram, corram, corram. Para mim o texto está dizendo assim, que tem uma turma lá em cima dizendo assim, gente, corre! O que, é que você está fazendo parado? O que, é que você está fazendo andando? O que, é que você está fazendo com a sua vida? Mais do que hora de ouvir, é hora de agir! esta é a nossa hora Volto ao texto original Hebreus capítulo 12 eu vou ler na sequência sem esse dizer intermediário eu vou emendar Hebreus capítulo 11 com Hebreus capítulo 12 e todos esses embora tendo recebido bom testemunho pela fé contudo não alcançaram a promessa Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, visto que também nós estamos odiados de tão grande nuvem de testemunha, Querido, quem são essas testemunhas? Essa turma que veio antes, cara. Quando você lê a sequência do texto, sem capítulo 11, 12... Deus proveu a nosso respeito coisas superiores Para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados Portanto Visto que estamos rodeados De tão grande nuvem de testemunhas Daqueles que vieram antes Daqueles que já correram Daqueles que estão na expectativa de terminar Daqueles que estão querendo ser aperfeiçoados Eles são as testemunhas Eles são as testemunhas E eu fico preocupado Quando você chegar lá em cima e Sansão vai perguntar, por que foi tão lento? Tomar um casco de Sansão vai ser duro. Por que se atrasou dois, três anos? Eu tive que esperar mais. Porque você ficou aí chorando, minguado, porque um dia alguém fez alguma coisa contra você? Tu vai ter que se ver com Sansão. Ele vai perguntar, rapaz, o que, que houve? Aí você vai dizer assim, não, sabe, Sansão, sabe? eu estou usando a minha imaginação santificada. Né? Sabe, Sansão, se você olhar na minha história, no filme da minha vida, você vai ver que em 1927, sabe, o meu pastor me botou de branco. Em 1933, me tiraram do louvor. Em 1945, depois da guerra, Sabe qual é a impressão que eu tenho, queridos? A impressão que eu tenho, e a impressão que eu tenho, é que atrás do trono de Deus, não é heresia, só é impressão. Porque heresia é se eu afirmasse, agora é só imagina, imagina. Atrás do trono de Deus tem um versículo da Bíblia. Luiz, eu tenho quase certeza disso. É tão verdade para mim, que se não tiver eu vou ficar decepcionado. Está escrito lá, Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aí quando você chegar lá, e o papai pergunta, rapaz, por que você ficou parado na hora que você tem que correr? Aí você fala, sabe Deus, foi o meu pastor... De... Diga, não deixou eu cantar <risos> Ninguém me entendeu Por isso que eu parei <risos> Cada um Sabe o que Deus vai falar? Quando seu pastor chegar aqui, ele vai ter que dar conta dele Agora é hora de você prestar conta da sua corrida Eu descobri Que no céu não tem medo da compensação O que alguém fez, não justifica o que você está fazendo Descoberto Que quem quer faz Quem não quer arruma desculpa Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa Eu gosto da experiência De Jesus da multiplicação dos pães ele, ele chama Ele chama Felipe E fala assim, Filipe Eu estou com fome, está tudo com fome Dá para a gente comer E a Bíblia diz, e Deus, Jesus bem sabia o que ia fazer só o fez para testar. Aí, Felipe é o tipo de crente que tem em toda igreja. Senhor, não tem dinheiro? Posso usar a minha imaginação certificada? Posso criar a minha imaginação? Não vai dizer que isso foi assim, mas eu penso. Jesus disse assim: tá bom, Felipe, Tum, dinheiro. Felipe lá de bom dinheiro e falou: Senhor, não tem padaria. Aí Jesus, tum, padaria. Aí Felipe, mas não tem farinha de trigo. Jesus, tum, farinha de trigo. Falou, mas quantos padeiros vão ter? Sabe, queridos? Quem não quer, está sempre arrumando uma desculpa. Agora, graças a Deus, porque toda a igreja também tem os Andrés, que é os enxeridos, não foi chamado na conversa. E ali de bicão Querendo uma oportunidade <risos> E ele chega e fala assim oh, Senhor, não fui chamado a conversa não Mas é o seguinte, estou vendo essa conversa tô vendo que Felipe está enrolando muito Eu dei uma corridinha aqui, descobri que tem dois, Cinco pães dois peixinhos Eu não sei para que serve isso, eu não fui chamado Mas eu quero fazer alguma coisa Se vira Você determina quem você quer ser na corrida Ó oh. Romanos 12,14 Eu tenho 10 minutos para encerrar Para pegar meu voo Portanto, nós que estamos rodeados De tão grande nuvem de testemunha A Bíblia diz Corramos com perseverança Mas ele diz assim Antes, deixando todo peso, todo embaraço, aquele que lança mão do arado não pode olhar para trás, aquele que foi chamado para estar não pode se embaraçar com as coisas desta vida, ele está dizendo assim, deixando todo peso que estão de perto, e pecado tão de perto, eu odeio, corramos com perseverança, mas me ajuda rapidinho aqui, vem cá. O que é que vocês tentando nos ensinar? Vou lhes explicar. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? É que essa é a nossa hora de correr. Aí você recebe bastante. Está na hora de correr. Mas aí, carrega um peso. Culpa. Carrega um peso. Frustração. Carrega um peso. Traição. o peso é como algo que vem sobre você e quem está assim compromete a corrida ah, 1927 ele está dizendo, larga esse peso larga esse peso isso está atrapalhando você correr mas a minha esposa, larga esse peso, mas o meu marido, larga esse peso, mas o meu pastor, larga esse peso, deixa eu corrigir, para ficar bem editado aqui, não separa, porque o peso, não, é, não são as pessoas, mas o que você deixa, elas provocar em você, Tá, querido, as pessoas podem tocar no teu corpo, as pessoas podem tocar nos teus bens, as pessoas podem tocar em qualquer coisa, mas nas tuas emoções só toca se você deixar. E o peso não são as pessoas, o peso é o que você deixa as pessoas fazerem em você. Ele assim, sabe? Cara, larga esse peso. Larga esse troço todo. Bota ali liberdade para falar. Obrigado. Finalmente, para nós cumprirmos bem a carreira que nos foi proposta diante de tão grande nuvem de testemunhas. E esse é o nosso pedaço, esse é o nosso trecho. Deixa... Sabe, todo peso, todo erro, cuidado, você está carregando um fardo muito grande por algo que você cometeu de erro, um pecado. O pecado não pode parar, porque o pecado confessado, pecado confessado e abandonado, ele nunca vai pesar na tua corrida. Pecado confessado, erro confessado e abandonado, ele não vai comprometer a tua carreira. Ele termina dizendo assim, para você correr bem. Tenho foco, <risos> olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Essa é a nossa hora. Corra bem, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado porque a tua palavra é tão clara. Eu obrigado porque, segundo a tua palavra, esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. E não é porque nós merecemos, mas porque assim o Senhor o quis. Mas existe algo que nos cabe fazer, olhar para aqueles que vieram antes de nós e nos inspirarmos nele. E entender que essa é a nossa hora, é o nosso bastão. E existe uma grande nuvem de testemunha com uma expectativa do que nós estamos fazendo. Porque, como diz Paulo, aos humanos há uma ardente expectativa que os filhos se manifestem, e é isso que nós queremos fazer, nos manifestar no pedaço que nos cabe, no trecho que nos cabe, mas nós não queremos comprometer a corrida daqueles que vieram antes da gente. Por isso, Deus, ajuda-nos a correr com desembaraço, ajuda-nos a correr sem peso, ajuda-nos a correr livre da culpa. Ajuda-nos a correr focado em Jesus. Pai, que a graça do Senhor e a convicção de chamado, leva-nos a correr de maneira eficaz, completa, rápida. Porque se o Senhor não voltar, há uma geração que precisa pegar o bastão. E nós não queremos que eles compensem o fracasso da nossa corrida. Ajuda-nos a correr com êxito, em nome de Jesus. Amém.